Bom, o primeiro passo para ter acesso ao CIVIB é acessar o sistema chamado Solicita, responsável por conceder acesso a sistemas do Ministério da Agricultura. Então vocês vão acessar o sistemas.agricultura.gov.br solicita e no, no, no sistema. Você, no menu de acesso, escolhe a opção solicitar acesso. Aberta a janela, você clica na opção meus acessos. Nos meus acessos você tem em quais sistemas hoje você tem acesso. Como o CIVIB não está nessa lista, você vem em Minhas Solicitações e clica no botão Nova Solicitação. Na nova solicitação você tem aqui uma lista de sistemas para solicitar acesso, sistemas que estão conectados ao Solicita. E você vai selecionar o CIVIB e solicitar o perfil de viticultor. Confirma. E aí ele informa que você necessita efetuar um novo login. Então você sai do solicita e aí faz o seu acesso ao CIVIB.